Como superar uma traição? Assunto polêmico, bem cabeludo, daqueles que a gente adora falar, não é verdade? Se você está passando por uma situação assim, já passou e não está conseguindo superar, fica aí que esse vídeo é para você. <música> Olá, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos respirar fundo para falar sobre coisas bem desconfortáveis e trazer clareza para um assunto que é tão tabu nos dias de hoje. Aliás, há muito tempo, né? Enfim, eu sou a Arina Ribeiro e este é o. Everton Oliveira! Juntos somos o Terapeuteando a Dois. Juntos, o nosso trabalho é te ensinar a se relacionar de uma forma mais profunda consigo e com o mozão, né? trazer para você a arte do relacionar-se. Então, antes da gente começar esse assunto cabeludão, faz aí a sua parte, deixa o seu curtir, se inscreve no nosso canal, porque sempre que tiver vídeos novos você vai ser notificada e lembre-se, comenta aqui embaixo se faz sentido esse vídeo para você e principalmente encaminha esse vídeo para alguém que está passando por uma situação muito parecida com esta e para gente começar falando sobre traições como superá-las a gente precisa entender o porquê que elas acontecem vamos falar bastante sobre isso e para isso a gente precisa falar sobre o ego inferior não é senhor Everton Oliveira Bom. Eu acredito que um dos motivos específicos do porquê acontece a traição está totalmente ligado a questões do nosso ego, né? como a gente faz a formulação do nosso ego. Quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais o nosso ego ele vai deixando de ser primitivo, ele vai se tornando mais virtuoso, digamos. E aí, quando se fala de ego inferior em traição, se fala de um ego que está ludibriado, que está cheio de ilusões, de um ego que ele prefere ainda ter uma estrutura baseada em desejos primitivos, é um ego que prefere, vamos colocar, luxúria, poder, é, aspectos de, de um certo tipo de condição é, repetitiva e exacerbada de só receber é, estímulos corporais, né? de ficar o tempo todo só estimulando o corpo. E ela não entendeu e não percebeu ainda quais são os próprios valores dela por isso, ela acaba se traindo e a manifestação do que é o se trair, é trair o outro. Manifestação física, né? Exatamente. Então, a pessoa, então, nada mais é a traição do que, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa da pessoa manifestar ou estar com outra pessoa fora do relacionamento, uma autotraição. Sim, exatamente. E a autotraição, quando a gente fala sobre isso, está é, ligada é, é exatamente essa não estruturação do que é importante para a pessoa. Por exemplo, ela entra num relacionamento, é, jura fidelidade, jura é, cumplicidade, jura todas as coisas que são necessárias dentro de um relacionamento. E aí ela passa por cima da própria palavra dela, por isso que é um aspecto de autotraição. Digamos que ela pegou todas as coisas bonitinhas do relacionamento e colocou em segundo plano. Colocou mais o desejo em primeiro plano do que as coisas que foram é, prometidas ali. Então, a gente pode chegar à conclusão que uma pessoa que trai, ela é bem egoísta. Então, como a gente disse em outros vídeos... né? Que, aliás, vamos deixar os cards aqui, tá? É, tanto o vídeo do que homens traem, quanto o vídeo do que mulheres traem, existem vários aspectos do porquê existe a traição. Mas, nesse momento, a gente está falando especificamente... É, da pessoa que quer superar uma traição, então assim, elas querem ficar juntas e uma pessoa cometeu um erro, ela falhou. Então, é, quando se fala dessa questão da falha em si, pode sim ser uma questão de egocentrismo, porém também pode ser uma questão de dificuldade de auto-percepção, dificuldade de manter palavra, Dificuldade no sentido de quebrar padrões, porque tem muita gente que trai porque viu pessoas da família fazendo, viu amigos fazendo e acha que isso é comum e não é comum. A pessoa pode não querer resolver um problema específico na relação e partir para esse tipo de, de É como ação. se fosse uma fuga, exatamente. É, é uma mas fuga. justamente para não resolver, né, então, muito comum, tá, tá sem sexo dentro do relacionamento, aí a pessoa resolve e busca fora. Ela não tá tendo prazer no relacionamento. Ao invés de resolver a falta de prazer dentro do relacionamento, ela vai buscar fora. O relacionamento ficou morno, esfriou, que a gente escuta bastante. A pessoa vai buscar fora. Esse é um dos grandes poréns quando a gente trata disso como fuga. É, eu vejo também situações onde as pessoas traem porque com raiva. Estão com, com muita raiva, ou estão chateados ou magoados com o parceiro, e elas, elas descontam através dessa sensação, desse desejo né, de trazer isso para um aspecto, assim, mais de paixão, de fogo, só para fugir do problema em si. Né? Até para punir, né, o parceiro. Sim, ou sim. Ou a parceira, sim, enfim. Sim. Né? tive vários relatos no consultório de mulheres e homens que, olha, eu traí porque tava pé da vida com ela... E é isso que a pessoa merece, o opa. Mas, como eu disse, muita desconexão de si mesma. Né? Quando a pessoa está nessa questão assim, de tomar decisões baseadas em trair intencionalmente, ou mesmo que não seja intencionalmente, ela está bem distante dela, né? ainda está num ego reduzido que pensa mais em questões é, comuns e lineares. Então, sabendo como a co acontece a traição, né, a gente consegue observar melhor... O porquê que aquilo aconteceu? Porque a traição, na verdade, ela é um sintoma. Sim. Né? Ela é um sintoma de situações dentro da relação que não estão legais, e isso acaba acontecendo por, o, por várias questões que já estão ali dando alertas dentro da relação e as pessoas não estão fazendo nada. Geralmente, situações que estão indo para debaixo do tapete, né? Exatamente. Pessoas estão deixando para lá, né? O Hugo deixa a vida me levar. Então, se a, se a gente está... Dentro de uma relação, e a gente quer continuar nessa relação, ela é importante pra gente, por seja lá qual motivo for. Como a gente consegue superar? Hum, eu acredito também que o aspecto mais importante de superar uma traição está ligado à capacidade de comunicação das pessoas. E eu falo capacidade, é, é o quanto as pessoas estão dispostas a fazer isso. Porque tem muita gente que fala que quer conversar, mas não está disposto a fazer isso não tá disposto a ouvir, né, e às vezes tá disposto a só falar e despejar toda a frustração. Então assim, o primeiro passo para superar uma traição é o quanto esse casal, né, essas duas pessoas, elas conseguem é, se comunicar, se ouvir, para saber quais são essas dores, o porquê que a pessoa tomou aquela decisão. Oh. E é interessante, porque quando a gente se coloca nesse lugar, é como a gente sempre diz, é um aspecto baseado em vulnerabilidade, porque é, quando a pessoa trai e ela não tem nenhum tipo de ressentimento, mágoa, culpa, de tipo, ao físico, vou continuar fazendo, aí a gente pode levar para um lado realmente muito mais egocêntrico. Mas há várias pessoas que traem e elas é, têm um, um momento assim, de colocar a mão na consciência, de se sentir culpado ou sentir, entender que cometeu uma falha e voltar atrás e até falar a respeito disso. Quando tem esse tipo de comportamento, a pessoa se coloca como vulnerável, legal. Isso já é um grande passo para as pessoas conseguirem ir em direção de consertar isso, de consertar essa situação. Juntos, né? Exatamente. É muito importante que o casal, porque a gente está a partir do pressuposto que uma das pessoas ficou sabendo da traição. Seja pela própria pessoa que traiu, seja por outros. Então, como superar uma traição, quer dizer, estamos falando sobre casais que sabem que a traição aconteceu. Sim. É, então, sabendo que a traição aconteceu, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, né, o casal junto, é aprender a se comunicar. Então, aproveitar esse momento, né, que foi muito importante, que é um, um marco dentro da relação, um erro de outra pessoa, que esse erro machucou ambas as partes. Então, é muito importante se entender o que aconteceu. Então, ouvir e ser ouvido, escutar e ser escutado, né? tanto quem cometeu, quanto quem sofreu. Isso me faz lembrar também daquele casal que a gente atendeu, em que ambas as partes estavam confusas, já estavam casados há muitos anos, e a mulher se apaixonou, se não me engano, por um professor, né? e o homem se apaixonou por uma amiga, e aí o casal estava tão confuso em relação aquele relacionamento desgastado, que a mulher foi lá e disse, olha, eu vou ver o que eu sinto pelo cara lá, né? vou ver qual que é, e o cara, né, vou lá ver o que eu sinto pela minha amiga. E aí, interessante, eles foram atrás dos desejos, das questões do que estava movimentando eles, mas não pararam para falar sobre eles. E isso é importante, o quanto as pessoas estão dispostas a falar sobre aquela relação e não sobre coisas de fora. É, então, abertura dentro de comunicação é importante em todos os sentidos. É um relacionamento onde tem né, muita abertura, mas não se fala sobre as questões que realmente importam, que é o que machuca, né, que é onde está doendo, é o porquê que eu vou lá, né, por que eu estou sentindo essa necessidade e vou lá pagar para ver, o que está que em jogo. Isso é muito importante a gente falar, principalmente porque... É muito comum relacionamentos das pessoas não falarem sobre o que realmente importa. Pessoas falam demais do que não deveriam falar, né? enche o saco, pentelha, cricrisa o outro. Então fala onde não deveria falar, deveria ficar quieto. E eu estou inclusa nessa. <risos> e coisas importantes as pessoas não falam. Isso para mim está associado até aos sonhos do casal. Exato. Né? Porque talvez esse seja um aspecto do que acontece no senso comum Porque muitas pessoas ficam perdendo muito tempo com muitas coisas que são, não são essenciais São superfluas Exatamente, e aí assim, são rasas e aí chega o momento de falar sobre coisas que são essenciais Que são profundas, são verdadeiras, que vão construir a relação Aí ninguém fala sobre isso É, porque vamos ser sincero né? Quando o casal chega no momento aonde há uma traição se isso não é uma questão muito pontual, né, da falta de caráter, né, uma pessoa que é extremamente egocêntrica, tirando essa parte, né, pessoas que são assim, quando acontece, né, falando da pessoa que sente que o que ela fez foi, foi um erro, que ela não deveria ter feito isso, né, que a carne foi mais forte, qualquer coisa assim do tipo, a gente parte do pressuposto que a responsabilidade é de ambos, de quem traiu, e de quem foi traído. Deve doer ouvir isso, se isso aconteceu com você. Mas assim, é a realidade. Né? E exatamente pelo fato deles não terem conversado. Né? Exato, é, eles é onde não, eu ia chegar. Não falaram sobre a relação deles. E aí chegou nesse ponto. É onde eu ia chegar. Pra quem vai trair e a pessoa tem essa sensação de cometer um erro. Ela não é egocêntrica. Ela tava sentindo várias questões ali que não foram resolvidas no, entre o casal. E ela resolveu tomar essa atitude, seja lá por qual motivo for. Porque há muito a ser resolvido dentro desta relação e nenhum dos dois quis resolver. A questão é, a responsabilidade é dos dois. Vocês falando sobre isso, eu penso no seguinte. O quanto as pessoas, ao invés de resolverem as próprias questões juntos, eles vão inserindo outras pessoas para resolver. E mais problemas. Exatamente. E aí, porque cada um vai dando uma perspectiva, uma opinião. né? Aí vem a avó, fala uma coisa. Vem o pai, fala outra. Vem a mãe, fala outra. Vem o primo, vem a cunhada, vem o papagaio, o cachorro, o macaco, vem todo mundo. Outro ponto muito importante. Não insiram dentro do relacionamento de vocês. Principalmente uma questão tão delicada, tão frágil, né, que o relacionamento de vocês está num momento frágil. Não insira outras pessoas, não comente com outras pessoas o que aconteceu. O máximo, né, pessoas um terapeuta. Exatamente, pessoas que estão preparadas para isso, né? para lidar com esse tipo de condição. Mas, pessoas da família, amigos, não coloquem nessa situação, porque assim, vai rolar fofoca, a conversa vai estender, a conversa vai aumentar no sentido da história virar outra história, e aí vira aquela coisa Exato. Né, confabulante. E enfim. você está num momento muito delicado, né? num momento muito sensível. Você está muito suscetível à opinião de outras pessoas, porque você está machucada, ou machucada. Né? Então, uma pessoa que você gosta, que você admira, vai, falar, vai dar opinião pessoal dela, porque ela também está querendo ajudar. Só que a, a opinião pessoal da pessoa é baseada na vivência dela, nas dores dela, nas feridas que ela já vivenciou, que não é o mesmo caso do que está acontecendo nesse momento. Então, um profissional nesse momento faz toda a diferença, né? Porque esse profissional ele vai estar tá isento de envolvimento emocional com você, com a pessoa que, que cometeu o ato, né? É alguém que vai estar tá vivendo toda a situação de fora, né? não está inserido na situação. E a pessoa é profissional, né? ela... este é o trabalho dela, ela sabe fazer o que precisa ser feito. Né? Então é muito importante a gente dizer isso e você ouvir de verdade, escute, de coração. Então, aconteceu, machucou, doeu, vai lá. Né? Cê... Quando você machuca, você né? quebra a perna, você não vai no médico, vai no você vai lá no pronto-socorro, você vai lá... Coloca tala, gesso, não sei o quê. É a mesma coisa. Então você procure um profissional adequado, porque quebrou a perna. Né? Traição aconteceu, quebrou a perna. Então você precisa engessar. <risos> não é? Olha, é uma ótima analogia. É uma, é uma forma de dizer que tudo é possível e passível de cura. E quando a gente fala de que é muito importante conversar, é muito importante todos aqueles assuntos que não foram ditos antes. Tudo aquilo que não foi resolvido antes de começar a se relacionar, que é saber quais são os limites dessa relação. Né? Porque tem relacionamento que está tudo bem sair com outras pessoas fora. Sim. Né? Tem com relacionamentos abertos. Vivem relacionamentos abertos e está tudo bem. Exato. Tem gente que não acha ruim ficar flertando com outras pessoas. Tem gente que acha que é ruim. Então é muito importante aproveitar esse momento para expor, chegar a consensos do o que, que o nosso relacionamento pode o que não pode. Como é que você se sente quando... Eu... Né? Isso ou aquilo. Exatamente. O que a gente vê como aspecto do até que ponto é saudável, até que ponto não é mais. Exatamente. Porque aí a gente chega num ponto onde eu sei exatamente quais são os limites que eu posso ultrapassar ou não. Se eu a passar dali, daquele determinado ponto, eu vou machucar o Everton. Então eu já sei até onde eu posso ir, eu já sei o que está que ok dentro da nossa relação, para mim e para você, porque eu sei de mim, eu não sei do Everton. Né? O fato da gente casar não quer dizer nada, quer dizer que a gente tem um papel, que a gente tem um compromisso. Agora, o que, que está incluso nesse compromisso? É, o que estão nas cláusulas desse contrato matrimonial, hein? Exato, aquelas letrinhas miúdas ali que ninguém lê. Porque o que é compromisso para mim, não necessariamente o que é compromisso para você. O que é casamento para mim, não necessariamente o que é para você. Então, a gente precisa construir juntos. E isso é através de troca de diálogo. E as pessoas não fazem. Isso deveria ser feito antes de se casar. No namoro. Ele é feito pra isso, para as pessoas conhecerem. Já que você tá falando sobre essa questão de contratos no aspecto matrimonial, a gente tem que entender também que quando acontece uma traição, é, a pessoa que foi traída, ela para de admirar a pessoa que traiu, né? Normalmente é isso que acontece. Exatamente. Aquela admiração, ela vai embora. Aquela parte do respeito vai-se embora também. E um dos grandes, porém, é como a gente trabalha essa reconstrução da admiração. Porque as pessoas... Elas vão continuar debaixo do mesmo teto, elas vão continuar o dia a dia, vão ter momentos desconfortáveis e assim, como que a gente vai novamente realinhar toda aquela nossa intenção que havia no começo, toda a admiração, né? todo o tesão? Exato. tesão vai embora também. É, muitas pessoas ficam até com nojo, né? Uma das outras. Porque nojo, dormiu com outra pessoa. Nojo do outro, nojo dela mesma no por dela estar, mesma. estar na cama com aquela pessoa. Exato. Exatamente. É, inclusive, lembrei de uma história que aconteceu, inclusive, comigo. Que eu estava me relacionando, já eu morava com, com outro cara. Você já sabe essa história. E eu cismei que ele estava me traindo. Por quê? Porque eu senti o cheiro de outra mulher nele. E era uma mulher específica que era uma amiga dele. Então, eu tinha muito nojo de me aproximar dele, porque eu tinha a sensação de que ela estava deitada no meio da gente na cama. Então, eu não conseguia me aproximar dele de forma sexual, de jeito nenhum. E eu comecei, eu, ele, comecei a sentir que ele me repelia, o cheiro dela me repelia o tempo todo. E aí, depois passaram assim, bons, uns bons meses, eu descobri que eles realmente estavam juntos. Mas aí, a gente já tinha terminado, não terminou por isso, né, pela traição... Mas a gente terminou porque eu comecei a achar que eu não tinha mais tesão nenhum nele. Mas era justamente o fato dele estar me traindo que me repelia. Olha esse sexto sentido feminino aí, pelo amor de Deus, hein? <risos> Meses antes já tava sabendo de tudo. E quem era, né? Então, isso é real, isso acontece. E, e eu achando que era coisa da minha cabeça, e não era. Intuição feminina, é. FBI. <risos> a gente vê por aqui. Então, é muito importante, talvez, né, não estou falando sobre isso num aspecto de: ah, talvez se desse certo a gente estaria até junto hoje, porque eu não queria estar junto com ele, quero estar com você. Obrigado. Né, óbvio. Mas só para a gente observar né, essa ação, essa situação específica, talvez se ele tivesse me contado, sido sincero. Talvez o relacionamento tivesse durado mais tempo. Porque justamente por este ponto, por essa, né, essa intuição, essa, essa sensação de eu não quero estar próximo, porque eu tô sentindo outra pessoa, que fez a relação terminar. Mas ele dizia que estava tudo bem, estava tudo normal, é, era coisa nada. de sua cabeça. É, que eu tava doida. Aquelas coisas assim, né? Então, muitas relações, isso provavelmente também acontece, né? Acaba afastando as pessoas porque o outro sente. Não tem como não sentir. Sim. Gera uma desconexão também né? do casal. Exato. E aí é muito importante, isso é primordial, se vocês querem fazer o relacionamento continuar daqui para frente, falar sobre a traição. Não fazer de conta que ela não aconteceu. Tem que ser dito. Mas também não entra naquelas loucuras, né, das psicas. De saber os detalhes. Exato. Senão, a ansiedade vem, né, e come o cérebro da pessoa. E aí, para entrar num passo aí de fazer alguma coisa, né, meio precipitada, como um crime passional, né... Não serve para nada saber esses detalhes, né, gente? Eu só para encher o cabeção de neurose. Desnecessário. Né? É. Vocês precisam conversar sobre o que realmente importa. E é o que te levou a atrair? O que estava que faltando na nossa relação? Como você estava se sentindo? O que, que você foi buscar naquele relacionamento? Como você, né? O que que, o que, que a gente pode fazer? E muito importante falar sobre isso, do que realmente importa, né? não esses detalhes sórdidos que não vão levar a lugar nenhum, mas, principalmente, depois dessa conversa, isso não é, é para um dia que vai acontecer, né? isso é ao longo dos dias, é um processo, tem que lembrar que não vai ser da noite para o dia que o relacionamento vai ser reconstruído, né? a confiança vai ser reconstruída, isso é longo, doloroso, um saco, chato, mas se o relacionamento vale a pena, faz sentido. Né? Então, Conversar sobre isso, falar como os dois se sentem, se escutarem de verdade pela primeira vez, se olharem nos olhos, né, realmente sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, né, a empatia nesse momento é fundamental. É, então, além da empatia, a questão de cumplicidade, porque Exato. se casaram é porque queriam ser cúmplices, viver a vida juntos. Exato. Relembrar, né, você escolheu estar com o outro, a gente repete isso muito em vídeos porque a gente tem já esquecer que a gente escolheu o outro para dividir uma vida, para dividir tudo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, aí no primeiro problema a pessoa, ah, né, esquece tudo, esqueceu, não é mais aquela pessoa maravilhosa, né, morreu todo aquele encanto. Então a gente precisa fazer com que esse canto continue. Então a gente precisa relembrar da nossa escolha. E principalmente, né, chegar a consenso juntos, a conclusões. O que, que a gente vai fazer a partir de agora para reconstruir a nossa relação? Quais são as ações verdadeiras, práticas ali? Concretas. Concretas. O que, que a gente vai fazer com esse cacete que a gente chegou? Né? A gente chegou nesse relacionamento, a gente chegou nesse momento. Como é que juntos a gente pode mudar isso? Como é que juntos a gente pode reconstruir? Perfeito. Aí entra também a questão do sonhar juntos também novamente, Exato. né? Exato. E aí, fala, ah, então vamos, a gente precisa nutrir a relação, porque tá um cocô. Então, como é que a gente pode nutrir a relação? Como é que você se sente amada? Como eu me sinto amada? Ah, mas quando você faz X coisa, eu não me sinto amada. Eu me sinto mal pra caramba. Em que momento do dia? A gente tem 10 milhões de coisas para fazer. Quanto que a gente vai namorar? Não tô falando de transar, tô falando namorar. Sair para jantar, não tem dinheiro para jantar? Não tem... Vai lá, faz uma jantinha em casa, gostosinha. Quando vai ter um momento só a dois? Põe lá umas velhinhas, aquelas velas quando acaba a luz, põe ali em cima da mesa, vira o um, né, um copo assim, põe a vela. Não tem castiçal, não tem problema. É, faz uma pizza em casa, faz um macarrãozinho. O que, que a gente vai fazer juntos para namorar? Porque as pessoas se casam esquece esquecem que namora. Então, a gente precisa entender que a responsabilidade também é nossa. E juntos... Fazer isso ser diferente, né? Se dedicar, se comprometer. Parar de ficar empurrando o relacionamento com a barriga. Porque a rotina é difícil. É, a rotina é difícil, mas por que, que você não sai dessa porra, dessa rotina? Né? Por que, que você não faz diferente? Se comprometer... É, <risos> a cara do Everton espero que eu sou assim mesmo, né? E caso as pessoas fiquem sabendo da traição, por qualquer que seja o motivo, né? Alguém que é linguarudo demais, foi uma coisa muito exposta, muito pública. Não presta atenção na opinião alheia. Você pode até pegar a opinião alheia, mas não leva para casa. Não use como verdade. Lembre-se de escutar só você. Porque nesse momento você tá muito frágil, como a gente falou lá no começo. Para de ouvir a opinião alheia. Cada um tem a sua percepção. Ignora. Se para você é importante o relacionamento, você quer fazer isso dar certo, ignora. Perfeito. Olha, eu acredito também que um dos aspectos mais importantes de pessoas que querem superar uma traição é o perdão. Né? E o perdão não tá pautado em você perdoar a ação do outro. É você primeiro perdoar a si mesmo em relação ao que você está sentindo. Né? Perdoar a si mesmo em relação a toda aquela raiva. Tudo que você tá querendo botar para fora loucamente... E você sabe que aquilo tá te corroendo. Então, assim, o perdão primeiro ele começa com a gente, depois a gente estende o perdão para outra pessoa. É, e o perdão, a gente tem que lembrar que ele não é só a gente olhar para a situação e falar Ah, tá tudo bem ter acontecido. Ela não é sobre isso. O perdão não é você aceitar o que aconteceu nesse sentido de falar, ah, tudo bem. Não. É você aceitar que aquilo aconteceu. Sim, eu fui traída. Porém, o que você vai fazer Sim, com aquilo? Sim, eu traí. É uma realidade. Aconteceu. Agora, o que, que eu vou fazer a partir desse momento? Né? O outro não fez contra mim. Por isso que é importante também essa questão de ressignificação. O que, que dá para o casal entender como ressignificação? Olha, isso veio como um aviso de tais as peças que a gente precisava melhorar, e aí acabou chegando nesse ponto. Exato, porque a gente tende a culpar muito o outro, né? Foi, o outro me traiu, ele é culpado. Né? Não é uma questão de culpa, é uma questão de aceitar o que foi e o que, que a gente vai fazer a partir daqui. Perfeito. É simples a resolução, né? Eu quero estar dentro desse relacionamento? Sim. Então vamos resolver. Não, eu não quero. Termina. Acabou. Não fica naquele marasmo, naquela coisa de culpar, não sei o que. Eu sei Aí que é fica desafiante. Fica ciclos infinitos de brigas, né? É, eu sei que é desafiante. Mas você precisa ser muito adulto e adulta nesse momento. né? É. Vai ficar? Então faz dar certo. Por isso não que vai. eu digo, exatamente. Beijo, tchau. Por isso que eu digo. Tem que saber curar as coisas, gente, porque senão tudo vem à tona toda outra vez, vira aqueles ciclos intermináveis, repetitivos. Então, isso tem a ver com o um aspecto do perdão também. Perdoou é porque tá curado internamente. Exato. E procurem ajuda profissional. Não tentem fazer isso sozinho em casa, as crianças. Porque normalmente dá ruim, porque situações assim atacam a nossa criança ferida. E aí vai ser a minha criança ferida com a criança ferida dele tentando resolver uma situação. O que, que vai acontecer? Briga no jardim de infância. <risos> e é isso aí, é isso aí, né, senhor Everton Oliveira? É o senhor aí. gostaria de colocar mais alguma coisa? Quero colocar sim, olha, gente, compreendam-se, por favor, né, Tentem ser o mais compassivas possível um com o outro. Então, ó, um beijo no coração e até a próxima. Até. Tchau, tchau.